Se você já percebeu que de tempos em tempos acontecem momentos de afastamento no seu relacionamento, fica aí que esse vídeo é para você. Sim. Situações de afastamento são extremamente desgastantes no relacionamento. E aí é que tá: esse tipo de coisa acontece por vários fatores, né? Alguns porque as pessoas não conseguem se comunicar outras porque algumas pessoas não querem ouvir e o mais interessante, o fator é pautado em resolução de problemas. E aí, dentro dessa questão do universo masculino e feminino, a gente entende que a mulher resolve os problemas de um jeito e o homem resolve de outro. Geralmente, a mulher ela quer conversar, ela quer discorrer bastante sobre qual que é a convicção dela em relação ao problema que ela está passando, ela quer compartilhar, ela quer ser ouvida. Já o homem, ele tem o hábito de, quando ele quer resolver um problema, ele quer ficar quietinho, ele quer um momento para matutar, ele quer um momento de caixinha do nada, ele quer um momento para ser reflexivo e ser totalmente objetivo, no sentido de qual decisão que ele vai tomar para resolver esse problema. E aí é que começam a acontecer os afastamentos. Na época que a pandemia começou, eu e a namorávamos morávamos num apartamento bem pequenininho e aconteceu o seguinte. O meu trabalho mudou completamente, eu saí de um consultório para começar a trabalhar em casa. Chegou um momento em que muitas coisas ficaram bem difíceis em relação ao trabalho, então comecei a trabalhar menos e ganhar menos. Digamos que isso gerou muitos problemas emocionais para mim, isso gerou bastante insegurança na Alina. E aconteceu de o tempo todo ela começar a me questionar, né, por que, que eu tinha feito algumas escolhas, por que, que eu tinha tomado algumas decisões, eu não tinha falado com ela. E ela foi ficando cada vez mais insegura, e quanto mais insegura ela ficava, mais ela me questionava, mais ela trazia a insatisfação dela, e começaram a acontecer muitas críticas, e aconteceu o seguinte, quando a gente começava a querer discutir, eu saía de casa, dava as costas para ela, e, e ia para uma praça que tinha logo abaixo do prédio que a gente morava, e ficava nessa praça durante horas, pelo menos umas duas três horas eu ficava lá sentado, Vendo a natureza, sem vontade nenhuma de voltar para casa. E quando eu voltava para casa, é, eu não queria falar com ela. É, eu queria ficar só na minha, sem nenhum tipo de contato, sem nenhum tipo de comunicação. E às vezes eu notava que ela queria o contato. E isso aconteceu durante um ano e foi uma situação muito complexa até a gente conseguir sentar para conversar e definir. Qual seria, né, não só o rumo da relação, mas como a gente ia se tratar e se respeitar a partir dali. Bom, e por que, que eu estou contando essa história? Porque ela tem a ver exatamente com os três fatores que eu vou trazer hoje referente a essa questão de afastamento nos relacionamentos. E daí você vai entender porque às vezes o seu parceiro fica demorando para voltar para casa e às vezes fala até que não quer voltar para casa para ficar cada vez mais distante. Então, se prepara que eu vou falar sobre isso agora. O primeiro aspecto, e o mais recorrente, geralmente, está ligado ao fator de insegurança. E o que, que a gente entende? Quando uma pessoa está insegura, ela fica no pé sem parar. E por que, que eu estou falando que a pessoa fica no pé? Exatamente porque ela fica desconfiada também. E quando uma pessoa está insegura, quando uma pessoa está desconfiada, ela começa a fazer muitas perguntas. E essas muitas perguntas também geram essa questão no sentido de tentar adivinhar as coisas. Ah, então quer dizer que você estava naquele lugar? Então quer dizer que você foi falar com fulano? Então quer dizer que você estava em tal lugar? E aí vira um mar de questionamentos. E eu te garanto que o um homem, quando ele quer é, se comunicar ou ele quer ter um momento de resolução de problemas, Quanto mais questionamentos, menos ele vai prestar atenção em você, e quanto menos ele prestar atenção em você, se ele se sentir irritado, se ele se sentir extremamente incomodado diante desse mar de perguntas, a primeira coisa que ele vai fazer é só manter o olhar fixo em você, mas ele já não vai estar prestando atenção no que você vai estar falando, e depois é, isso vai gerar um afastamento significativo, e ele realmente já não vai te escutar mais porque ele não vai querer responder nenhuma das perguntas. E também essas perguntas não vão fazer sentido nenhum. Então se você é uma pessoa que é insegura, trabalhe em si mesmo, quais são as questões que geram gatilhos aí e fazem com que você projete isso no seu parceiro. E quando você perceber todas essas questões, você vai entender que as suas atitudes quanto ao seu parceiro vão melhorar significativamente. E você não vai só responsabilizá-lo pelo que você está sentindo. Eu falei no vídeo anterior aqui sobre comunicação e um desses fatores no sentido de perguntas excessivas tem a questão referente a pessoas que acabam sendo prolixas. Elas, é, infelizmente, acabam falando demais. Então, por favor, evitem uma concepção baseada em tagalice. É, e eu falo tagaralice não que as pessoas não devam falar. Eu acho que a maneira da gente se expressar, a fala é uma das maneiras mais importantes que a gente tem. Mas quando eu falo tagaralice, eu falo no sentido de ser prolixa e a conversa ficar só unilateral. Um, um só uma pessoa falando, um monólogo. Isso com certeza vai afastar o seu parceiro e vai fazer com que ele não queira nem ouvir sua voz. Vai por mim. O segundo fator está pautado em críticas excessivas. Se você é uma pessoa que tem o hábito de criticar né, demais os comportamentos do parceiro, ou tem o hábito de criticar as decisões do seu parceiro, ou é uma pessoa que fica o tempo todo, é, de uma certa forma, dando opiniões né, que não são construtivas, com certeza o seu parceiro, infelizmente, vai querer se afastar de você porque ele não vai sentir apoio quando a gente só critica alguém e a gente não traz um aspecto construtivo obrigatoriamente a gente deixa o outro numa situação de sair justa e também a gente traz para o outro uma sensação de menos valia, é como se você não visse nenhum tipo de valor e especialmente não visse nenhum tipo de virtude na pessoa que você está criticando então assim, quando eu falo de criticar construtivamente é trazer aspectos pontuais para falar de situações é, uma a uma, trazendo aí a realidade e não só aspectos afetivos e emocionais que fazem com que você traga uma concepção de negatividade para a questão do momento. Então, se você tem o hábito de reclamar demais e discordar de tudo que seu parceiro faz e diz, tome cuidado para não virar aquela sensação horrível de duas pessoas no mesmo ambiente, mas com um clima de velório. Então, ninguém gosta disso. O terceiro fator está é pautado em agir com arrogância e não permitir com que o seu parceiro falhe a respeito que ele está querendo se expressar. E aí, é, quando a gente tem esse tom mais impositivo, significa que a gente está, de uma certa forma, é, cometendo o ato de julgar, e quanto mais a gente julga, menos espaço a gente está dando para o outro no sentido da pessoa se perceber, então se você é uma pessoa que comete esse tipo de ato né, ou tem essa falha de comportamento, peço para que você reveja isso o quanto antes porque isso também vai gerar muito afastamento no seu relacionamento especialmente porque isso vai fazer com que o seu parceiro se sinta bastante chateado com você porque ninguém gosta de ser julgado E ainda mais Pela pessoa que você ama Então se você é a pessoa que tem o hábito de Fazer alguma dessas três coisas Que foram explicadas aí em cima Depois não pode reclamar que o marido saiu com os amigos para tomar todas Porque ele vai querer ficar o mais longe possível Isso sim vai gerar uma situação bem chata para trazer uma condição onde o relacionamento Fica numa corda-bamba Numa linha bastante tênue então o importante para esses momentos é entender que as pessoas são diferentes, homens e mulheres, porém, juntos são melhores, mas obrigatoriamente tem que se compreender os momentos específicos onde cada um precisa do seu próprio espaço. Uma coisa importante dentro desse contexto é entender que nós temos que aprender a ser responsáveis pelo nosso próprio silêncio e aprender a lamber as nossas feridas, porque como eu disse no começo desse vídeo, é, cada pessoa tem a sua forma de lidar com problemas. E quando a gente está lidando com problemas, a gente tem que entender a perspectiva do outro. Porém, algumas questões individuais né, que são intrínsecas no sentido da identidade, isso tem que ser respeitado. Então, né, a mulher ela tem os momentos dela no sentido de olhar para as questões da identidade dela e quais são os problemas pontuais que ela tem, e ela tem a sua maneira de resolver isso. E o homem tem as maneiras né, de resolver as questões individuais, de identidade dele e de forma pontual. Então, a gente tem que se respeitar para fazer com que nenhuma pessoa interfira em como se resolvem problemas individuais. Então, vamos combinar o seguinte. Deixa o homem em paz, deixa ele ficar na caixinha do nada. Liga para aquela amiga que vocês gostam de aprofundar muito na conversa. E aí você pode discorrer, se você quiser, trocar todas as coisas mais profundas com seu marido, que seja em doses homeopáticas. Porque o homem ele tem muita dificuldade tanto de expressar as emoções, quanto de processar as emoções do outro é, de uma maneira profunda, significativa e simbólica. Então assim isso tem que ser treinável, quanto mais acolhedora e inclusiva você for, menos vai acontecer uma situação de afastamento, então aproveite aí para ser uma pessoa que na hora que você quer fazer um contato, na hora que você quer se aproximar do seu parceiro, que seja de uma forma muito transparente, onde você percebe que você quer se conectar, e se você perceber também, se você notar que ele precisa de espaço, dê esse passo para trás, e espere o momento ideal para ter essa conversa, porque é isso que vai fazer com que o respeito mútuo ele só cresça, né? no sentido de entendimento. O seu parceiro vai pensar o seguinte, olha, ela me compreende, ela sabe que eu estou precisando desse momento, desse espaço, e ela faz isso exatamente porque ela entende que eu preciso lidar com os meus aspectos, preciso lidar com as minhas questões individuais, e ela não está forçando a barra. Uma coisa que jamais pode ser feita, em hipótese alguma, é fazer algum tipo de joguinho. homem, de maneira alguma, entende algum tipo de joguinho, que isso é um tipo de comunicação indireta. Então, o homem ele vai ficar totalmente no vácuo e isso não vai dar certo. Isso vai afastar ainda mais o seu parceiro. Então, se você quer, seja uma pessoa direta, que vá direto ao ponto. Quem faz joguinhos geralmente é uma pessoa que é imatura emocionalmente, então é, eu acredito que joguinhos estão ligados a essa questão de mentir, porque a gente não precisa fazer jogo de nada, a gente só precisa dizer a nossa verdade. Então quanto a isso, se você está acostumado a fazer joguinhos, pare agora e tente outra abordagem, porque isso geralmente não funciona. É isso que faz com que as pessoas cada vez fiquem mais irritadas dentro de um relacionamento. Eu espero que vocês tenham compreendido profundamente esses fatores que geram afastamento no relacionamento e que vocês possam fazer autocorreções aí para que o relacionamento ele fique cada vez mais gostoso de se viver e que ele fique mais integrativo, só que sempre respeitando o um momento e espaço do outro. Então, vou ficando por aqui. Para quem não conhece, eu sou o Everton Oliveira e junto com a Alina Ribeiro nós formamos a platina 2. Agradeço a você que assistiu esse vídeo até esse momento. Um beijo no seu coração e até a próxima. Tchau!